Eu garantir que o meu microfone está aberto hoje. <risos> Boa tarde a todos e a todas! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Começamos agora a transmissão da nossa nona live do projeto de qualificação Vivências Formativas para Educação Híbrida em 2021. Eu sou a professora Ana Carolina de Araújo Silva, integro a equipe da Prograde, fazendo parte da equipe multidisciplinar da CIPIAD, e sou professora do curso de comunicação institucional do CEPT, o nosso setor de educação profissional e tecnológica. As vivências formativas integram uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional da Universidade Federal do Paraná, a nossa Prograde, por meio da CIPAD, que é a Coordenadoria de Integração de Políticas de Educação à Distância. E meu abraço aqui, agradecimento à equipe da CIPAD, especial a Marina, da equipe pedagógica, que está me auxiliando na organização dessas lives. E as vivências estão em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a ProGEP, também com o apoio da CIPAD, a Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade. As vivências formativas tiveram um papel fundamental na qualificação da comunidade interna da UFPR em 2020, quando nós iniciamos o ensino remoto por conta da pandemia. E agora, hoje, nesta live, a gente tem uma nova fase das vivências formativas. Até agora, a gente vinha fazendo lives especialmente em parcerias, com os NTS, que são os Núcleos de Tecnologias Educacionais da UFPR, nos mais diversos setores. Todas as lives abertas, gratuitas, para toda a comunidade interna e externa da UFPR, ressaltando o compromisso da universidade pública com a produção e compartilhamento de conhecimento com toda a sociedade. E as nossas lives, que são sempre pela UFPR aberta, Continuam online mesmo depois que elas terminam Então se você não conseguiu assistir em tempo real Pode entrar lá em ufpraberta.ufpr.br Entrar lá na nossa parte de eventos Vivências Formativas para a Educação Híbrida 2021 E nós temos todo o material e as gravações de todas as lives que nós fizemos até agora E as próximas também, pessoal e esse evento é um evento com certificação. Se você tem interesse em obter o certificado, depois que terminar a live, você pode solicitar a certificação preenchendo o formulário, também lá na UFPR aberta. Só se lembre que durante a nossa live, nós vamos ter uma palavra-chave. Anota a palavra-chave que você vai precisar para preencher o seu formulário de certificação. E agora, para dar as boas-vindas, e também contar um pouco sobre essa nova fase das vivências formativas para a educação híbrida. Deixa eu adicioná-la aqui, ela não apareceu, vai aparecer agora. Pronto. Para falar um pouquinho mais sobre essa nova fase das vivências formativas 2021, convido para fazer uso da palavra a coordenadora da CPA de professora doutora Giovana Gentili Santos. Boa tarde, Giovana. E a Giovana está travadinha? A Giovana, deu, a Giovana deu uma travada, acho que ela vai providenciar para conseguir entrar novamente aqui na nossa live. Enquanto isso, pessoal, eu lembro que na última quarta-feira nós tivemos uma live é, em parceria com a NTE do CEPT, Sobre o SIGA extensão. Vários professores me enviaram mensagem depois, ah, queria ter assistido. Está disponível na UFPR aberta, inclusive para pedir certificação. A gente deixa o prazo de pelo menos uma semana, né? Uma semana para que vocês solicitem a certificação lá na UFPR aberta. Depois o material continua online, mas não é mais possível pedir a certificação, tá, pessoal? Giovana, nos ouve agora? Ah, ela não tá conseguindo nem me ouvir e nem me ver. Ela vai sair e voltar para o nosso sistema, tá? Enquanto isso, pessoal, vou falar um pouquinho sobre o que vai ser, sobre quem a gente vai conversar aqui nessa live hoje. É é importante saber que hoje não vai ser uma Live palestra hoje vai ser uma entrevista eu vou conversar com a professora Giovana e também com a Natália Savione a Natália que já trabalhou conosco lá na CIPAD hoje tá na CIPAD mas continua sendo uma estudiosa das Tecnologias Educacionais é mestra nessa área acho que muita gente que já deve ter feito curso, oficina com a Natália, e ela também vai estar conosco hoje falando sobre alguns é, conceitos, metodologias, discutindo um pouquinho sobre o ensino híbrido, tá? É, uma das coisas que vocês vão perceber a partir de agora, nas vivências formativas para o ensino híbrido em 2021, é que agora ele deixa de ser um programa... É, só de qualificação por meio das PIAD. ele se torna um programa maior através da prograde um programa institucional que passa a integrar as vivências formativas para a educação superior e quem está conduzindo todo esse material, né, todo esse programa, é o Comitê de Formação Continuada, o CONFOR da UFPR, que é composto por representantes das coordenadorias da Prograde, lógico, em parceria com a Progep, e contando com o apoio também da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a PRPPG, e a Proec, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, além da CIPAD. É, hoje, aqui nessa live, a Giovana e a Natália né, vão falar sobre tecnologias da comunicação, vão falar principalmente de muitas perguntas que a gente tem recebido na CIPIAD com relação à diferença entre ensino híbrido, ensino remoto, né, ensino EAD, e como é que a gente pode começar a planejar a... Essa possível volta, ainda não estamos falando, né? Não temos essa data da nossa volta híbrida, né? Ou quiçá presencial, mas com o início da vacinação, já é um pouco mais né? avançando, né? Nos grupos por idade, os professores aqui da federal e o corpo técnico já receberam a primeira dose. A gente pode começar a planejar essa nossa volta, pelo menos de forma híbrida, né? Dessa forma, hoje, essa live vai inaugurar os primeiros conceitos. A gente já vem discutindo ensino híbrido há muito tempo na Federal, né? A, a Natália, como eu disse, já ministrou vários cursos, acho que muitos de nós, quando entramos na Federal, fizemos o curso de educação híbrida, para começar a pensar as nossas disciplinas híbridas, né? É agora a gente começa a pensar esse conceito aplicado a um contexto de pandemia que a gente ainda vive. Então, por isso a decisão hoje de fazer essa live, que é uma live que vai discutir conceitos, né, vai discutir ações e já mostrar o que a UFPR já fez ao longo do ano 2020 inteiro, todo o material que já foi produzido, os tutoriais que estão disponíveis para todo o corpo docente e muitos abertos, inclusive, né, para professores das mais diversas instituições que tiverem interesse. E aí, agora, a partir dessa live, a gente também vai ter o início de oficinas setorizadas, por área e por áreas do conhecimento, né? A Natália já esteve na última quarta-feira numa web oficina com o pessoal do setor de saúde, ela esteve conversando conosco aqui um pouco antes né, da gente entrar online é, e contou como é que foi legal essa experiência ouvir os professores da área de saúde, né? E pensar um pouquinho, começar a provocá-los, né? É, principalmente quem tem disciplinas práticas, de como seria a nossa volta a retomada do calendário de forma híbrida. Nós já retomamos o calendário na Federal de forma totalmente remota e agora começamos a planejar as nossas aulas de outra forma, tá? Pessoal, ainda a Giovana tá com um pouquinho de dificuldade de conexão. Enquanto isso, eu tô adiantando algumas coisas que ela ia falar, né? E uma delas, gostaria de é, colocar aqui para vocês que a, a Federal lançou na semana passada é, um material riquíssimo de recursos digitais para o ensino híbrido é, e por que não para o ensino remoto são os catálogos é o nosso catálogo saberes online recursos digitais para o ensino online e híbrido vou até compartilhar aqui a minha tela com vocês Está no site da Cpiad, né? É, vocês podem entrar ali em Catálogo de Saberes Online. É um material que ele tá tanto para consulta online quanto para download. Vou colocar em tela cheia. E esse material ele é um compilado de tudo o que a Federal produziu no último ano para o auxílio aos nossos docentes então nós temos na sessão um espaços de ensino aprendizagem e formação então falando um pouquinho sobre a CPAD sobre o nosso ambiente virtual de aprendizagem é o FPI virtual que foi totalmente remodelada né e, e tem funcionado bastante bem para nossas aulas remotas depois o nosso terceiro espaço que é esse que a gente está utilizando aqui o nosso espaço com a comunidade que é o espaço da UFPR aberta, e aí dentro de cada um desses espaços, tudo que a gente tem disponível, os tutoriais, é, o suporte ao usuário, os MOOCs, os eventos que nós fizemos. Na sessão 2, nas unidades de produção e tecnologias educacionais, a gente tem o um material elaborado pelo Cipiad que é o laboratório de produção da Cipiad um material totalmente interativo. Acho que a Giovana vai falar um pouquinho mais da fala dela, né? É, inclusive com tutoriais que você clica e já vai para os vídeos de como é que você pode utilizar essas tecnologias, tá? Giovana conseguiu voltar, agora totalmente conectada. Tô aqui falando ganhando tempo, ó. já adiantei seu serviço aqui, viu? Já, que bom, Ana, peço mil desculpas, mas realmente travou tudo aqui, precisei inclusive mudar de, de local, de aparelho, para poder retomar a conexão, então peço mil desculpas, mas tempos de tecnologias. É isso aí, mas a gente foi conversando por aqui, vamos conversando. Que bom. Então vamos lá, Giovana, eu falei um pouquinho com o pessoal sobre essa nova fase, né, das vivências formativas, que agora uhum. é um programa, né, acho que você pode falar um pouquinho mais e aproveitar e dar boas-vindas para o pessoal, então. Ai, que bom, sim, Ana, a, as vivências formativas crescem, né, institucionalmente e passam a fazer parte desse programa né, é, das vivências formativas para a educação superior é, promovido pela Prograde ele vai ser esse programa ele vai ser cuidado por um comitê né, a CONFOR, é um comitê que e, conta com as coordenadorias da PROGRADE e também com o apoio e a parceria da PROGEP, da PRPPG, da PROEC e da CIPAD. Então, nós entendemos, né, a PROGRADE entende a importância dessas vivências formativas, então ela passa a ganhar agora uma dimensão institucional maior. Então, é com muita alegria que a gente passa a, a dar a essa segunda ou essa nova fase das nossas vivências aqui, Ana. Então, é, acho que é uma oportunidade para seguirmos né, com essa formação e com essa troca, é, como estamos fazendo aqui já na nossa nona, é a nona ou é a décima já? É a nona, é a nona. mas nós tivemos também duas oficinas que foram fechadas, nona live e décimo primeiro evento. Pois é, olha que maravilha, olha que movimento bonito, né? Giovana, hoje estava contando para o pessoal também que vai funcionar essa live como uma entrevista, um bate-papo. Então vamos começar o nosso bate-papo, né? Bora lá. Como a, com a pandemia, a necessidade da gente manter o distanciamento social, a nossa vida acadêmica passou a ser mediada por tecnologias digitais, né? Sim. Os docentes, os técnico-administrativos, os estudantes, todo mundo precisou se adaptar a essa forma emergencial e manter a universidade uhum. ativa, posso dizer pela UFR, nós nunca paramos, nem um dia, né, e nós dominamos essa forma de ensino remoto, no começo, um pouco de estranhamento, mas depois a gente dominou essa forma de ensino remoto, pensando na nossa legislação, essa é uma nova modalidade de ensino? Ótimo, Ana, boa pergunta, é, não. Uh, o ensino remoto, né, esse modo que estamos fazendo o ensino nesse tempo de pandemia, é uma excepcionalidade, né, na legislação brasileira, da educação brasileira, né, nós temos aí duas modalidades, né, uma modalidade presencial e a modalidade EAD. Na modalidade presencial, nós temos duas possibilidades, Ana, fazer um curso 100%, presencial ou uh, incluir uh, no total da carga horária dessa desse curso até 40% com disciplinas uh, na educação à distância então são essas duas modalidades que regem as formas de ensino no Brasil atualmente o que aconteceu foi que com a pandemia, o próprio Ministério da Educação precisou criar aparatos legais para que nós pudéssemos de alguma maneira seguir com as nossas atividades de ensino, seguir com as nossas práticas né, educacionais é, e nas, nas diferentes etapas do ensino, e aí veja, eu coloco aqui do ladinho as portarias que foram regendo, sendo é, é, prorrogadas, né, para que pudéssemos estar nesse modelo de ensino remoto emergencial. Esse é um modelo, Ana, que aqui no Brasil, talvez para nós, seja assim, ai, né, é tudo muito novo, mas convém destacar que quando nós escutamos, por exemplo, é, docentes é, norte-americanos, estudiosos da área né, da, dessa da área de educação e tecnologias, eles comentam que, por exemplo, é, é muito usual é, cidades, é, regiões que foram é, atingidas por tragédias naturais, um furacão, Passou por lá e destruiu toda a cidade. É que nesse período de reconstrução se utilize esse ensino remoto emergencial. Então, é para uma excepcionalidade, sabe, Ana? Isso não está mudando o PPC, né? O projeto pedagógico de curso é, continua tudo igual, é só para essa excepcionalidade. E aí, nós avançamos, né, com a experiência do ensino remoto para essa retomada do calendário acadêmico. Então, não, não é uma nova modalidade. Então, o ensino remoto, ela acaba sendo uma estratégia para esse enfrentamento à pandemia, né? É, no âmbito da UFPR, o que, que foi possível fazer, Giovana? Uau, Ana. <risos> Quando eu olho assim para aquele recado, né, de que não poderíamos estar mais nos nossos espaços de trabalho, nos nossos gabinetes, nas nossas salas temáticas, nos laboratórios, e vejo, né, o, fazendo essa retrospectiva, eu vejo que uh, na UFPR nós fomos... É, desbravando e criando diferentes estratégias eu vou citar algumas aqui mas acho que uma delas foi é, então trazer para a nossa comunidade e disponibilizar a nossa comunidade nós já tínhamos né o Moodle oficial da UFR mas nós avançamos e trouxemos a, a, o nosso campus online que é UFR virtual e aí um, um, uma plataforma digital para né é, é, as práticas de ensino Ana é, pensado pedagogicamente né ele não tá ali feito é, de qualquer maneira você inclusive estando na equipe multidisciplinar participou dessa de todo esse movimento que foi feito ali na CPAD na época estávamos sob a coordenação da professora Josélia, ali pensando essa plataforma então nós pudemos lançar a nossa UFR virtual criar esse espaço e também né ali pela agiti que nós tivemos então, então, é, esse espaço do Teams, que também foi muito importante, todas as ferramentas do, do, do Office 365, para que nós também pudéssemos fazer esse enfrentamento de trabalho remoto, porque era tanto o pedagógico quanto o administrativo, né, Ana? Então, a, acho que a primeira grande estratégia de enfrentamento foi lançar, então, as nossas plataformas, né? Depois, é, avançando nós é, olhando para essa situação, sabendo que era uma excepcionalidade, a gente enxergava a necessidade, então, de oferecer uma formação aos nossos docentes, dar aparatos para que é, eles pudessem seguir nessa, nesse é, modelo de ensino, nessa estratégia de ensino. E aí, Ana, eu, eu trago o catálogo de saberes online, que nós publicamos agora, está fresquinho, fresquinho, e que ele reúne, todos os materiais que nós estamos produzindo no ano de 2020 é, é, então as coisas acontecendo e nós tentando ali de toda forma dar esse apoio então os professores podem acessar esse catálogo ali nós temos tutoriais nós temos guias nós temos é, é, vários materiais reunidos que auxiliam para é, o ensino remoto e também para avançar para o ensino híbrido. Nós fizemos também um programa de vivências formativas, Ana. É, hoje, esse espaço, ele também acontecia, né, já em 2020, com webs oficinas, com as lives, com os cursos, né, nós fizemos do, a oferta do curso educação, é, híbrida e também é, práticas docentes com recursos tecnológicos, de acessibilidade. Então, foi feito todo um movimento, em parceria com o Progep, né, para que nós pudéssemos também dar esse apoio aos nossos docentes. E aí, nós temos ali a UFPR aberta, que é também é a nossa plataforma, e que conta ali com, a, com esse espaço para que os, os docentes, enfim, os interessados, encontrem esse material. Outras ações e estratégias desenvolvidas ali na CPAD, enfim, na UFPR, foi criar a sala de assessoria pedagógica para os docentes, uma sala é, dentro da UFPR virtual, é, nós contamos ali com o suporte ao usuário, então a UFPR virtual, ela tem esse suporte, se o docente tem alguma dificuldade é, com algum... Uh, com alguma configuração, com algum recurso, e ele tiver alguma dúvida, ele pode escrever para o nosso suporte. E aí, algo muito importante, bacana, que foi feito também no âmbito da UFPR, foi a minha biblioteca, ali pelo CIB, né, e que disponibiliza vários livros de forma eh, digital para o apoio às nossas disciplinas. Então, nós também avançamos é, para essa estratégia. Além disso, Ana, para esse período especial, com, tudo, com todo esse aparato, nós conseguimos avançar né, para o período especial 1, período especial 2 na UFPR, e, e isso também foi possível, porque nós tivemos uma política ali pela praia é, de assistência aos estudantes. Então, fizemos um movimento né, de entregas de notebook e também de chips por meio de editais. Então, eu acho que todo esse movimento, nós conseguimos, então... Uh, travou de novo? Um pouquinho, mas já voltou. Então tá, então todas essas estratégias, né, foi criando é, é, é, recursos e meios para que nós avançássemos aí é, na UFPR. Muito bom. Giovana, é, e durante, nas vivências, a gente foi experimentando muitas coisas durante a pandemia, né? Aqui nas lives mesmo das vivências formativas, a gente escutou vários colegas uhum. relatando como é que foi esse repensado exercício docente, principalmente repensar suas aulas por meio de tecnologias digitais de informação e comunicação é inclusive pessoal lembrando falei no início né mas se vocês quiserem rever alguma dessas conversas que nós fizemos aqui nas vivências formativas tivemos aqui conversas sobre como é que foi a preparação de aulas como colocar uhum. isso em questionários como fazer isso não é bem virtual em outros ambientes virtuais de aprendizagem também Visitem a página da UFPR aberta, lá aberta.ufpr.br, em eventos, tem todas as experiências que nós compartilhamos fruto né, dos trabalhos dos professores no período especial 1, do período especial 2 e agora na retomada do, do calendário. Né? Na resolução 2221 CEP, aqui da UFPR, se abriu a possibilidade para que as atividades de ensino ocorressem de dois modos, ensino remoto e ensino híbrido. O remoto, Giovana, a gente já entendeu que é uma estratégia temporária, né, mediada pelos recursos tecnológicos digitais. E o ensino híbrido, a gente tem uma definição do ensino híbrido? Sim, Ana, nessa, nessa resolução, é, nós já, já conseguimos aí trazer uma definição, né, do que... Do que... Consideramos aqui no UFPR, quando falamos de ensino híbrido, né? E aí eu recupero aqui, é, é a resolução 2221 está no artigo 2 também no parágrafo 2 Considera-se como ensino híbrido a utilização combinada entre os momentos de aprendizagem online e presencial por meio de metodologias que me mesclem atividades realizadas em um ambiente virtual de aprendizagem via tecnologias digitais de informação e comunicação com outras presenciais, é, ou seja, é, ao longo né, é, do caminho da, da aprendizagem pelo e pela estudante em um curso né, ou em uma disciplina, as modalidades online e presencial estão integradas, é muito importante destacar esse termo, né, as modalidades, elas estão integradas. Uh, no local físico da escola, da universidade, é, o estudante conta com a supervisão de um docente, né, ou de um mediador pedagógico, e lá no ambiente virtual de aprendizagem, né, esse estudante, ele já tem um pouco mais é, do controle pedagógico do tempo, do espaço, do caminho, do ritmo, né, da sua aprendizagem. Então, é, o ensino híbrido, ele faz essa integração, né, é, não são dois momentos desconexos ou paralelos, eles precisam estar integrados dentro de uma proposta, de um percurso, né, é, é, formativo. Então, no âmbito da UFPR, nós já temos, aí em resolução, essa, essa definição, né, de ensino híbrido, e aí com isso, Ana, eu acho que fica muito fácil de nós entendermos o que não é ensino híbrido, né, que é exatamente é, não achar que só porque estou usando um recurso ou uma ferramenta tecnológica eu já estou fazendo ensino híbrido na aula, né, ou então usar um ambiente virtual, mas apenas como repositório, né, não tem ali, é, todo um processo de integração e de diálogo, inclusive com os momentos que ocorrerão de forma presencial, é, ou é, usar, né, um laboratório ou uma sala de computadores com acesso à internet e falar assim, ah, tudo bem, eles já estão lá conectados, então disso aqui já é ensino híbrido, uh -uh. <risos> ou ainda fazer a transmissão de aula pura e simples, né, é, para o estudante em casa, eu essa coisa que nós até estamos eh, no momento, às vezes até tendo como definição de ensino híbrido, até né? é um pouco corrente, nas redes, enfim, algumas alguns canais. Mas então a gente já parte desse princípio, as coisas elas precisam estar integradas. Joia, Giovana. Então, é... E não basta usar um recurso tecnológico para ser essa modalidade de ensino. As modalidades, elas precisam estar integradas na concepção do curso, no próprio planejamento da disciplina, e o estudante também dispõe de algum tipo de controle desse processo formativo. Né? Sendo assim, tem modelos de ensino híbrido? Então, a gente pode falar em diferentes modelos de ensino híbrido? Sim, é, os estudiosos ah. da área, eles, eles trazem, sim, alguns modelos né, é, possíveis o ensino híbrido, né? Sempre lembrando que há possibilidade, né, de mescla entre eles, é, ou de uso mais recorrente de um modelo em detrimento de outro, né? Mas aí, para tratar, Ana, é, desses modelos e, enfim, trazer aqui um pouquinho, é, explorar um pouquinho esses tipos de modelo, eu gostaria de compartilhar esse espaço de fala, então, com a Natália, que é a nossa servidora da UFPR. A Natália, ela fez é, teve na CIPAD e por muito tempo desenvolveu trabalhos é, relacionados ao ensino híbrido né a, a Natália ela tem mestrado na área de educação e novas tecnologias então eu acho que ela pode aqui trazer e compartilhar conosco é, desses modelos bem vinda Natália <risos> Obrigada, professora Giovana. obrigada, professora Ana. É sempre um prazer poder compartilhar e trocar né, essas figurinhas com o público da UFPR, com os nossos vendedores, com os nossos docentes técnicos que estão aqui assistindo a gente hoje e depois vão assistir de forma assíncrona. Né? Apesar de eu hoje estar no cargo de gestão, né, dentro da Coordenadoria de Políticas Afirmativas, é, a gente disse que eu continuo sendo um pouco da CPEAD, né? a gente continua essa parceria e essa linha formativa é uma das coisas que eu mais gosto na minha trajetória dentro da universidade, eu tenho mais de 10 anos que eu trabalho na universidade, fazendo especificamente a formação para o uso de tecnologias educacionais, para o uso da educação à distância e da educação híbrida, né, que até 2016, talvez a gente não usasse exatamente esse termo com esse conceito, né, a gente usava fazendo a formação da, da resolução como como parte desse processo, a implementação do, da carga horária à distância dentro dos currículos presenciais, mas não tinha clareza ainda desses modelos, né? que são modelos, né? não é fechado, não é estanque, são modelos. A professora Lília nem gosta de usar a, a ideia de metodologia híbrida, né? ela é uma abordagem que permite, permite combinações com diferentes metodologias ativas, é, e outras estratégias que a gente já usava, como eu gosto muito do painel integrado, e não está dentro desse modelo, não está dentro é, dessas metodologias hoje nominadas como ativas, mas é uma metodologia ativa e está dentro desses princípios. Né? Eu acho que o grande ponto desses modelos que eu vou mostrar agora é a personalização, é a capacidade de personalizar. Para além desse ponto que a professora Giovanna tocou, que é a conexão entre as, as modalidades, né? é a possibilidade de se personalizar, de usar tudo que os estudantes fazem dentro desse ambiente virtual, a meu favor, para conhecer e personalizar as experiências e sair da zona de conforto do eu ensino igual para todo mundo, né? Reconhecer que existem diferentes estilos de aprendizagem é, e esses estilos de aprendizagem, é, é, eles vão se combinar e a gente vai ter alguns estilos mais predominantes, mas vai, vai continuar desenvolvendo os outros, vai continuar tendo a necessidade de se desenvolver os outros estilos. Então, uma pessoa que é mais ativa, mais pragmática, ela também vai precisar desenvolver habilidades do, dos estilos teóricos e reflexivos. Né? E isso só vai ser possível se a gente lançar a mão de diferentes estratégias de aprendizagem. Essa é a premissa para se usar é, essas abordagens, esses modelos que eu vou mostrar. Né? A gente tem modelos de rotação. Né? É, o, deixa eu mostrar antes, né? o livro do Blended, é um autor norte-americano, o professor Clayton Christensen, ele, ele e o professor, a professora Rita Staker, é, tem material também do professor Norman Valga. o professor Norman Valgan já deu até formação para a gente aqui no Brasil, ele estuda especificamente o ensino híbrido no ensino superior, o Horn, ele estudou o ensino híbrido no K12, né? na, na educação básica, e a professora Lilian Bassi, que traz essa abordagem para o Brasil, e aí a gente acaba conhecendo um pouco mais esses modelos do, do ensino híbrido. Eu vou mostrar a minha tela, Ana? Eu vou compartilhar aqui a tela. Rapidinho. E aí eu vou... Mais fácil mostrar, né? É, é, o, o, o, os autores, então, eles mapearam quatro modelos. E dentro desses modelos, né, eu tenho o um modelo rotacional, o um modelo flex, carte, virtual enriquecido. Dentro desse modelo rotacional, eu tenho, ele se subdivide em quatro outros tipos de modelos de estratégias pedagógicas. Esses verdinhos que vocês estão vendo ali na tela, o rotação por estação, laboratório rotacional, sala de aula invertida, são estratégias que a gente dizia serem sustentados, né, sustentados na nossa prática pedagógica de aula presencial, né. E hoje, nesse momento remoto, ele acaba sendo um pouco mais estranho. Então, a, os autores têm indicado, inclusive, o uso, né, a adoção, para esse momento remoto tentar utilizar algo, né? Não necessariamente vai, a gente vai poder chamar isso de híbrido, porque a gente está no momento de exceção, mas a gente consegue lançar mão de estratégias do modelo de rotação individual, do modelo flex, do modelo carte e do modelo virtual aprimorado, que deixam de ser um pouco mais disruptivos, como estava colocado até 2020, no começo do ano, né? E aí, eu acho que eu, eu explico a, esses modelos, né? Isso, Posso... eu pedi para isso se você pode explicar um pouco mais sobre os tipos que estão agrupados aí no modelo rotação. Ok. É, então, para poder pra vocês entenderem um pouco né, esses três principais modelos sustentados, eu vou tentar mostrar com as imagens que vai clarear um pouco a, a nossa explicação. No modelo de rotação por estações, ele é algo que a gente já fazia, né? A gente divide as salas em grupos e determina atividades diferentes para cada grupo. Esse é o modelo que eu mais uso nas oficinas de educação híbrida, tanto agora no remoto quanto no presencial. É, eu consigo lançar mão desse, dessa estratégia, é, com algumas adaptações no remoto, né, mas no para quarta-feira com os professores da área da saúde, a gente conseguiu, usando as salas de apoio que hoje a gente tem no Teams, tem na plataforma da RNP, do BBB, do Big Blue Bottle, a gente tem opções de dividir a sala em grupos e colocar atividades diferenciadas para cada grupo. Isso ajuda, se eu pensar que eu tenho uma sala de 40, de 50, de 60 estudantes, e eu gostaria de personalizar essa experiência e poder tocar em pontos que eu já diagnostiquei que são necessários eu, eu conversar mais minuciosamente com cada grupo, né? Então, depois de fazer esse estudo, do que, que os meus estudantes já absorveram, já entenderam é, de determinados assuntos, eu monto essa estratégia didática. Um grupo vai estar é, utilizando um laboratório, ou computadores na sala de aula, ou ainda os próprios celulares para poder fazer atividades dentro da nossa UFPR virtual ou na plataforma do Teams, ou seja, né, usando um ambiente virtual de aprendizagem, que eu consiga coletar dados. Pode até ser um Google Formulário no modelo de teste, né? É, que eu possa coletar dados e diagnosticar depois, depois dessa aula eu pego esses dados, coleto e analiso e vejo o que, que eu preciso ainda melhorar e abordar numa próxima aula. Na estação mediada pelo professor, o professor vai fazer uma conversa dialógica ou vai propor uma atividade ali, mas mediada por ele. Também baseado nesses, nesse diagnóstico que foi feito já anteriormente, do que precisa ser abordado. E uma outra estação vai trabalhar com atividades colaborativas. A grande chave aqui é a possibilidade de trabalhar com uma estação online, a outra estação... É, vai trabalhar de forma colaborativa, mas essas duas estações não vão ter a mediação do professor. Elas precisam ser autodirigidas e podem até ter o um monitor da disciplina, né, o nosso monitor digital, é, apoiando é, e, e compilando as dúvidas e ajudando ali, dando um suporte. Mas o professor vai estar tá, vai tá dentro de uma estação específica. Esse é o modelo mais conhecido e que a gente acaba usando mais. Junto dele, também, a gente tem a, a proposta de sala de aula invertida, que precisa ter é, um outro modelo é, apoiando né, uma metodologia ativa, uma outra estratégia didática que vai dar suporte para a segunda parte do modelo. Então, a primeira parte do modelo, a primeira parte da atividade, é o, o, a proposta de passar uma atividade anterior para os estudantes fazerem, baseado no conhecimento de um vídeo, de um texto, de um material anterior à aula. Então, o que era, o que era comum se fazer na sala de aula, é, agora acontece antes da aula. Então, o, o, a gente usa bastante no... Na teori, nas teorias da aprendizagem, a taxonomia de Bloom, para pensar no, no processo de como o estudante aprende. E aí, nesse, nessa pirâmide, eu tenho como objetivos cognitivos inferiores o conhecer e o entender. E esse conhecer e o entender, numa prática de aula tradicional, ele acaba acontecendo na sala de aula. E o para casa, né, o dever de casa, ele acaba acontecendo posterior à aula. E no dever de casa, que a, os alunos acabam fazendo a reflexão, a aplicação, a análise e a criação de, de algum protótipo, né, baseado naquele entendimento, naquele conhecimento que foi explanado em sala de aula. Nessa lógica da sala de aula invertida, isso se inverte, por isso que chama invertida. O conhecer e entender acontece antes da sala de aula física, né, presencial. Então, conhecer e entender vai se dar por meio de vídeo, de texto, de estudo, mas nada, nada disso faz sentido se eu não tiver um instrumento de avaliação para entender, não avaliação para dar ponto, dar nota, mas para poder entender o quanto que esse estudante está conseguindo compreender desse conteúdo. E com base nessa, nessa avaliação que aconteceu antes da minha sala de aula é, presencial, eu vou remodelar a minha aula e vou trazer uma estratégia que vai complementar esse aprendizado e vou trabalhar aí com os objetivos cognitivos superiores a reflexão, a análise, a aplicação e a criação, tá? Então, essa é a lógica da sala de aula invertida. Por isso que eu falo que eu preciso de uma metodologia ativa para poder lançar mão na minha sala de aula presencial. E aí, dentro da sala de aula presencial, geralmente eu uso o peer instruction, que é uma metodologia ativa, mas poderia utilizar outras metodologias é, dentro dessa estratégia. Por isso que não é um, uma metodologia, né? Ela é uma abordagem, a ideia é que eu possa... É mexer com essa aula, né? Colocar o meu jeitinho de trabalhar e usar a estratégia mais confortável para mim, enquanto professor. E aí, o terceiro modelo sustentado, que é o modelo de laboratório rotacional, que a ideia é de eu ter um laboratório, né, de informática, pode até ser um laboratório de química, de física, desde que eu tenho, no segundo momento, um, um, um lugar, né, que os alunos estejam conectados e fazendo atividades no ambiente virtual. Então, eu vou ter um laboratório para os alunos fazerem atividades autodirigidas, então, eu vou dividir a turma, em, geralmente, eu divido a turma em dois grupos, metade da turma vai para o laboratório, metade da turma fica comigo no, numa atividade mais dinâmica, mas aí eu posso fazer, inclusive, uma aula expositiva, uma aula dialogada, ou uma aula utilizando alguma metodologia ativa, e depois eu troco, tá? Esses são os três modelos sustentados. E aí, depois, eu vou explanar um pouquinho sobre outros modelos que a gente pode vir a usar também, que são os modelos mais disruptivos. Fica à vontade, Natália, pode continuar, porque eu estou vendo que o pessoal está querendo saber mais sobre esses modelos, que acho que essa foi, eu como docente, acho que essa foi uma das coisas que a gente se perguntou muito durante, primeiro, o ensino remoto, fala, meu Deus, se eu for só abrir a câmera aqui e conversar duas horas com os alunos, ou mais, né? como é que isso vai funcionar? Então, acho que você pode também falar um pouquinho sobre esses outros modelos para a gente. Obrigada. É, é, realmente assim, é, eu fico muito desafiada quando me pedem para fazer uma palestra, porque eu não consigo fazer mais uma palestra de duas horas, porque eu, eu te, tendo esse conhecimento, tendo essa premissa dos estilos de aprendizagem, e entendendo que os estudantes não vão aprender simplesmente pela minha explanação, e aquilo que eu falo, que eu explano, por mais que eu seja didática, gente, os alunos não vão absorver tudo o que eu estou falando, porque aquilo que eu estou falando faz muito sentido para mim. Estudei isso durante anos e que para mim agora eu tô tentando traduzir para vocês de uma forma muito rápida. Mas eu sei que vocês não vão conseguir absorver como esponjinhas, né, nessa estratégia bancária, né? De eu chegar aqui e vomitar um monte de conhecimento, vocês não vão conseguir absorver isso. Por isso que a gente vai fazer numa segunda fase agora, a gente começou a fazer nossa oferta piloto agora com a área da saúde, a gente vai continuar essas ofertas das oficinas nos setores de forma personalizada, de acordo com a necessidade de cada setor para poder explorar e experienciar esses modelos, né? E aí, as pessoas vão ter oportunidade de vivenciar é, o, o modelo de rotação por estações. Por isso que a vivência formativa, né? Não é só um, uma live formativa, né? É para além disso, a ideia é a gente poder vivenciar e as coisas irem fazendo sentido. A rotação individual, ela mexe um pouco com a nossa zona de conforto, Ana ela ela mexe porque assim se eu tenho conhecimento que nem todos aprendem do mesmo jeito é, eu vou colocar algumas propostas de estação e os alunos vão os estudantes vão poder passar pelas estações ou não então vai de, determinados alunos vão precisar ficar um pouco mais de tempo com o professor enquanto outros estudantes passam pelas outras estações vão ter atividades diferenciadas em cada estação eu vou projetar essas estações na minha sala de aula Pode ser uma sala de aula que tenha lá 100 alunos, como é o caso ali da, da Medicina, da Odonto, da Exatas, da Tecnologia, que eu sei que tem salas muito grandes. Eu posso dispersar ali a turma em vários ambientes, inclusive eu posso usar a biblioteca, posso usar outros espaços dentro do meu campus. É, e, as e as atividades que os alunos vão fazendo ali, eu vou coletando esses dados por meio da plataforma virtual. Né? Então, sempre eu vou ter essa integração da plataforma virtual e vou utilizar a mão do Learning Analytics, para que isso tudo faça sentido e eu possa ir controlando, ter algum, alguma, noção, alguma ideia de controle, né a gente nunca vai conseguir controlar tudo, mas algum controle para poder entender o que, que os meus alunos estão fazendo. Então, eu vou montar várias atividades, algumas delas vão ter esse elemento digital, é, e eu vou estar numa estação específica, com uma rotação por estações. A diferença entre elas é que agora os alunos vão ter um plano personalizado de ensino e vão passar pelas estações que precisam passar, não por todas. Tá? Eles não precisam mais rodar juntos em grupo, como era na rotação por estações. Aí, para além desse modelo, né, eu tenho outros três modelos que não são mais ro modelos rotacionais, mas são modelos é, mais disruptivos. O modelo flex parece muito com o rotacional, mas ele acontece dentro da sala de aula ou do ambiente do campus, né, do ambiente físico do campus, é, e do mesmo jeito que eu tenho o modelo rotacional, eu tenho várias atividades, mas o a espinha dorsal dele é o uso do ambiente virtual. Eles vão, fazer as video, vão assistir as videoaulas na sala de aula, vão fazer as atividades na sala de aula e à medida que eu precisar intervir, eu vou, eu vou montando as atividades em pequenos grupos ou atividades individuais e aí eu vou chamando os grupos e vou intervindo. Mas eu só vou intervir à medida que eu for fazendo a, sala, a análise da aprendizagem a partir das atividades coletadas no ambiente virtual. É, para alguns, não vai, faz, vai fazer muito sentido, né? Ah, mas como assim, os meus alunos vão vir para a universidade para estudar online? É, é, é essa ideia, tá? Por isso que ele é disruptivo, porque ele mexe com toda a nossa noção de escola, né? Eu não vou mais ficar ali duas, três horas dando uma aula. A aula vai ser feita nesse ambiente virtual, e à medida que eu for precisando intervir, eu vou intervindo e vou chamando os grupos em pequenas atividades. E aí eu tenho também a opção de ter os monitores digitais dentro desse ambiente, né? Os monitores é, da disciplina, eu digo, né? E aí vou usar toda a estrutura do campus. Eu tenho também a ideia de usar o modelo virtual enriquecido, e esse aqui é o mais, para mim, é o mais confortável, né? Porque eu, são os nossos cursos à distância, os nossos cursos que eram à distância, que a gente acabou transformando parte deles em parte presencial, parte à distância, de forma conectada, integrado, onde eu consigo ampliar a minha sala de aula virtual, tendo no plus do a distância. É o contrário ali dos 20% ou dos 40%, né? Que eu amplio a sala de aula presencial levando para a distância. Aqui não, aqui eu trago da distância para o presencial. E o presencial acaba sendo um plus, que é o nosso curso de educação híbrida. No, no educação híbrida a gente tem um curso de 41 horas, quatro horas são é, presencial para vivenciar os modelos e a gente poder explorar ali em atividades colaborativas, né? Então, esse é o modelo virtual enriquecido, que não é nada complicado de ser feito, desde que eu tenha planejamento e intencionalidade pedagógica. Precisa estar muito bem planejado desde o início. Aliás, todos eles precisam de bastante planejamento. E o último é o modelo à la carte, que é um modelo muito usado na Europa, é, que é a ideia do professor assumir uma posição de curadoria educacional, ele seleciona cursos massivos online abertos, faz um à la carte, né, faz o nosso cardápio, e passa para os estudantes e fala, olha, estudantes, se vocês fizerem esse curso, esse curso, esse curso, ou esse curso, eu vou validar cinco horas na minha disciplina, por exemplo. Né? É, vai valer como se fosse créditos. E, esse modelo é o modelo mais utilizado na Europa, é, na União Europeia, é, que é essa validação dos cursos é, massivos online abertos, que são feitos sob todo o referencial de qualidade dos objetos educacionais abertos e dos cursos massivos online abertos. Esses são os modelos que foram mapeados por esse livrinho aqui que eu indico depois da leitura e o blended. E tem também o livro da professora Lilian Basic que é o livro verdinho, que é bem interessante. E outra indicação de leitura é esse aqui, que é o da sala de aula invertida, para quem quiser saber mais. Porque sala de aula invertida não é só eu colocar o texto no Xerox, né? Agora eles vão ler o texto no Xerox e depois vão vir e vão continuar tendo aula expositiva. E depois, se der tempo, até conta alguns casos sobre isso. É, lembrando, obrigada, Natália, olha compreender esses modelos de ensino híbrido realmente acho que auxilia todos nós nesse momento em que institucionalmente a gente pode conduzir as, as atividades de ensino em muito desses modelos né é, e aproveito o pessoal para dizer quem está assistindo a Live agora em tempo real se tiver dúvidas, perguntas para a Natália e também para a professora Giovana, quem eu chamo de volta na tela aqui, né? Podem colocar aqui no nosso chat que elas vão responder no final. Então, Natália, muito obrigada pela sua explanação, enriquecedora a sua explanação. Muito obrigada. Obrigada, eu. E eu aproveito, então, para voltar com você, Giovana, pensando. É em todos esses modelos, nessa discussão do ensino híbrido que a Natália fez agora, como é que esse ensino híbrido vai se dar na UFPR nesse cenário de distanciamento social? Como é que vai acontecer? Você está com o microfone fechado, querida. Agora Aí. fui eu, quase fiz igual... <risos> É que quem não sabe, quarta-feira eu mediei uma live e eu fiz toda a introdução da live com o microfone fechado. Aí depois alguém me avisou, Ana, você está com o microfone fechado. Hoje é, como... eu tomei. <risos> acontece nessa dinâmica, né, de abre microfone, fecha microfone, enfim, mas com base na resolução, né, Ana, pensando aí na tua pergunta, na resolução 2221 e na resolução 3421, né, que altera aí é, um dos parágrafos da 2221, é, o ensino híbrido na UFR, ele entra para as atividades práticas emergenciais, né, então, principalmente aquelas, aquelas disciplinas que têm um caráter e a necessidade da prática, né, da, do laboratório, da atividade de campo. Então, a estratégia para que essas disciplinas não fiquem represadas, para que é, seja possível, né, seguir na periodização curricular, né, para que a gente é, não tenha aí esse esse represamento né vem então a, a estratégia de usar e valer-se do ensino híbrido com todos né esses modelos e essas possibilidades para que essas disciplinas possam é, ser ofertadas é, agora nessa retomada de calendário que fizemos e teremos aí agora a sequência para é, o próximo semestre, né. Então, é, é sempre importante lembrar, né, Ana, do porquê disso. Nós ainda estamos em pandemia, é, é por uma segurança à vida, essas ofertas, elas precisam seguir um protocolo de biossegurança do setor, né, de onde é, o curso... É, ofertado, para que, assim, é, não se perca, né, e essa é a preocupação dessa segurança à vida, porque estamos ainda num tempo de excepcionalidade, ainda é, em tempo de pandemia. Então, no cenário, né, na, nessa, nesse momento da UFPR, é, o ensino híbrido, ele entra para auxiliar é, nessas atividades práticas emergenciais. Giovana, e falando em ensino híbrido, né, a gente viu agora aqui a explanação da Natália, acho que ficou muito claro de que se conta com dois espaços, né, o espaço uhum. virtual e o espaço físico. No ensino remoto, a gente trabalha só no espaço virtual, né, e como é que a gente vai poder organizar o ambiente virtual de aprendizagem valendo-nos dessas estratégias que a gente conversou aqui hoje? Muito bom, Ana. É, sim, eu acho que tudo parte de um planejamento da disciplina, como a própria Natália comentou, né? tanto o ensino híbrido como o ensino remoto, o ensino presencial, né? na nossa prática pedagógica, o planejamento é ali o primeiro ponto. Né? Então, eu acho que eu primeiro preciso olhar para essa disciplina e fazer um desenho dessa disciplina. E como eu vou fazê-lo? A partir do meu objetivo de aprendizagem. Então, com essa disciplina eu tenho objetivos, né, a, a serem aí desenvolvidos, alcançados, então, é... Eu olho para essa minha disciplina, para o conteúdo programático dessa disciplina, vejo os objetivos estabelecidos, e aí eu vou fazer esse desenho de percurso uh, da aprendizagem. E aí eu posso me valer de algumas é, estratégias. E é sempre importante, nesse desenho do percurso, eu não me esquecer dos critérios de avaliação, Ana. Deixando muito claro ao estudante, à estudante, quais são os critérios critérios, né, nesse meu percurso, o que eu vou considerar nesse processo avaliativo. E aí, como a Natália também ressaltou, a gente não compreende aqui a, o termo avaliação como aquele é, instrumento, como a prova, né, como algo pontual que pretende quantificar o rendimento desse aluno, mas é todo um processo, é todo um acompanhamento desse percurso, é, é formativo né então nesse nesse caminhar os critérios para o estudante tem que estar muito claro então eu vou olhar de quais recursos eu disponho é, eu vou usar o fpr virtual então ok na UFR virtual eu disponho de quais recursos e aqui eu tô pensando no ensino remoto é, qual vai ser a sequência didática criada nessa sala como que eu vou organizar essa sala, né, e por fim, é, quais são os critérios de avaliação para esse percurso e também para aquelas atividades específicas, de modo que fique muito claro para o estudante naquilo que ele está sendo acompanhado nesse percurso, né. Então, é, eu olho para os recursos que eu disponho, e aqui a gente traz um pouquinho né, do, do que a UFR virtual ela dispõe hoje. É, estou comentando aqui da UFR virtual porque é o que ali na CPAD nós cuidamos, né, a plataforma que nós cuidamos, mas sabemos que muitos docentes... É, utilizam e optam pelo Teams, não é um problema, desde que você também olhe para os recursos que estão ali e que isso esteja dentro do seu planejamento, né? Então veja no, no, na UFPR virtual nós temos ali os recursos de atividades, né, para inserção é, dos materiais. Então eu olho para esse recurso e aí para esses recursos e aí eu vou planejar é, esse meu percurso. Veja algumas ideias, Ana, no próximo slide. Eu comento, se eu uso a UFR virtual, eu estabeleço o critério né, desse meu percurso. Eu posso fazer diferentes movimentos, então, eu posso iniciar é, disponibilizando ali uma introdução ao conteúdo. É, a partir de um vídeo, a partir de um podcast, na sequência eu posso convidar esse aluno a fazer uma pesquisa, para que ele conheça grupos de pesquisas que tratem daquele tema, artigos científicos é, que abordem aquele tema, e com isso o meu aluno ele vai se movimentando em outros espaços também, eu, e construindo esse conhecimento. Posso propor ali na minha plataforma, para essa unidade talvez um pouco mais teórica, né, baseada, nessa, baseada nessa pesquisa, um livro co colaborativo, ou um glossário, em que todos vão lá e coletam, expõem a sua, a sua pesquisa. Veja, quando terminar esse módulo, na disciplina já tem um acervo. Né, disponível dessa pesquisa e eu posso enfim propor um encontro síncrono novamente para uma discussão para debater esse esse conhecimento construído durante esse percurso que não é feito totalmente ali é junto né é, do professor mas mediado pelo professor então eu acho que essa é um exemplo de como nós podemos é, criar isso é, esses percursos na UFR virtual Além disso, pensando aí em algumas estratégias, como a Natália também comentou, que no ensino híbrido também é possível de usar, nós temos ali o estudo de caso, eu posso partir de, de, um, de um dado real e a partir disso fazer toda uma discussão é, com participação no fórum desses meus alunos, é, eu posso aí trabalhar a partir de uma situação problema, então parto de um problema e esses alunos precisam pensar de estratégias de solução para esse problema eu posso trabalhar por projetos dividindo meus meus estudantes em grupos e, e propor é, projetos distintos depois fazer um encontro síncrono uma exposição eu posso propor seminários posso usar o questionário também nós tivemos lives ótimas, contando e compartilhando as experiências, né, do uso da, da, do recurso questionário, como isso tem sido produtivo, inclusive para romper com essa ideia, né, e com essa preocupação da cola, do compartilhar a resposta, então tem sido muito enriquecedor esse pensar sobre os recursos, a partir... É, dessa personalização da minha turma, dos meus objetivos de aprendizagem, do conteúdo programático daquela disciplina, né? E aí sempre, eu sempre vou dizer que é muito importante nesse processo, esse diálogo próximo ao estudante, expondo é, esses critérios de avaliação. Eu acho que eu trouxe também Ana, um modelinho, né? De sala. Olha só, então aqui eu posso criar... Esse, essa organização, que a minha sala de aula virtual, e aí eu reforço que eu posso criar também rótulos e um espaço de orientação específica para aquele módulo. Então, aí no meu caso, eu fiz um podcast que eu é, compartilho com os meus estudantes é, o percurso daquele módulo, vou dialogando com eles, ainda que é, em outro tempo, em outro espaço, eles vão ter essa audição, mas eu estou em diálogo, eu estou em interação com eles de alguma maneira, acompanhando esse processo formativo e disponibilizando ali a rubrica é, de aprendizagem, é, a rubrica de avaliação, perdão, que auxilia muito depois também é, no processo de a avaliação dessa tarefa, enfim, até para dar um feedback, como é importante o feedback, né? Você escreveu uma mensagem para o seu, seu aluno comentando o trabalho que ele postou ali na sala de aula. E, e, e aí eu retomo também uma consideração da Natália, né? Como tudo fica registrado nesse ambiente virtual, né, Ana? Como nós, docentes, podemos acompanhar a partir dos logs os acessos, as tentativas desse estudante. Então, no ambiente virtual de aprendizagem, como docente, eu também tenho esse amparo de fazer essa, essa leitura importante que a Natália ressaltou a partir desse acompanhamento. Então, eu vejo o engajamento dos meus estudantes, opa, Ainda não estão acessando ali aquele, uh, aquela atividade. Então, eu posso ir lá colocar um recadinho no avisos, eu posso criar um teste para eles eu posso fazer enfim eu posso de alguma maneira tentar engajar esse aluno nesse processo nesse percurso formativo aqui é uma página né dali da do, do recurso administrativo de uma sala de aula onde nós podemos gerar diferentes relatórios então é, temos aí é, duas duas estratégias né é, o ensino remoto como seguimos e o ensino híbrido, né? E acho que vamos e seguimos nesse movimento, Ana, que tá bem bonito. Olha, uma coisa que a gente não colocou aqui durante a live ainda foi a nossa palavra-chave para certificação. Então, quem for pedir a certificação para essa live, a chave é ensino híbrido, então vocês podem entrar lá em um fpr .fpr em eventos, vivências formativas para a educação híbrida 2021 lá na Live de hoje na o terceiro rótulo é certificação vocês vão preencher um, um formulário e vai pedir essa palavra-chave que é ensino híbrido é sobre isso que nós estamos conversando aqui hoje né é muito interessante Giovana. a, a gente é, perceber né a, a, acho que no primeiro momento todos ficamos muito assustados, né, com as possibilidades e não possibilidades do ensino remoto, mas acho que agora nós já estamos nos acostumando em como fazer isso, né, e acho que o grande é, papel da universidade, da CIPIAD, da Prograde Especial foi... É, nos fornecer esse material a nós docentes, para que a gente pudesse começar a pensar nessas novas formas de ensino. A gente está encaminhando para o final, pessoal, e agora a gente vai começar a responder as perguntas. Eu não sei se... A Nath, parece que ela não está de volta ainda aqui na minha tela. que ela voltar, eu coloco ela na tela. Ah, ela aqui. Oi, Natália. E aí a gente tem algumas perguntas aqui, pessoal. Vou colocar na tela e vocês fiquem à vontade para responder, tá bom? É, da Ana Jungblut, que é nossa companheira é, lá da CIPIAD, ela está perguntando: realizar avaliações diagnósticas, processuais e adaptar o ensino conforme tais resultados, serão formas, então, de personalizar o ensino? Eu posso responder essa? <risos> É exatamente esse sentido, né? A Giovanna acrescentou ali a questão do papel da avaliação, né? E aí a avaliação, a gente tem uma avaliação de vários, em vários momentos, né? A gente tem essa avaliação diagnóstica, que é a avaliação no início do processo, para eu conhecer o perfil dos meus estudantes, poderia até fazer um teste ali, é muito comum agora a gente usar o teste dos estilos de aprendizagem, para saber os níveis predominantes de estilo, e até para poder diagnosticar o que, que eu posso, o que, que eu preciso desenvolver mais né, nesses estudantes, é, depois eu posso ter essa, essa avaliação formativa de percurso, durante o percurso, que vai me dando indicativos para poder ir melhorando a minha prática didática e atingindo os objetivos que eu planejei para a minha disciplina, para o meu conteúdo, né? É, e aí eu posso ir mudando né, o caminho ao longo desse percurso a partir dessa avaliação. Se eu deixo a avaliação para fazer só no final, e essa avaliação tem caráter punitivo, eu não consigo fazer tudo isso que a gente falou até agora nessa live. Né? A minha avaliação ela vai estar tá baseada numa concepção pedagógica mais tradicional, é, na qual eu acredito que o professor é que sabe, o estudante é aquele que... É, absorve conhecimento, né? Não vou nem falar que aprende, porque aprendizado para mim tem outro sentido, então que absorve esse conhecimento, é outra prática. Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é em que, que eu acredito enquanto professor? O que, que é educação para mim? E aí eu vou ter essa, essa significação do que, que é essa avaliação diagnóstica. O que, que é essa avaliação processual? O que, que é essa avaliação formativa, como diz Cipriano Luquezzi? Então, se quiserem saber mais sobre avaliação, acho que indico o material do Cipriano Luquezzi, e aí, Ana, você pergunta, essas avaliações então são formas de personalizar o ensino? Com certeza, porque à medida que eu sei a necessidade do meu público, eu consigo direcionar exatamente aquilo que o público precisa, né? E aí eu não vou mais nivelar por baixo e dar o mesmo ensino, do mesmo jeito para todo mundo, como se todo mundo fosse é igual, né, porque a gente não é igual em vários aspectos, né, e aí eu posso até trazer os aspectos da inclusão, é, é, trazer aí a necessidade de uma criança que é TDAH, DH, como meu filhotinho é, e eu tô passando altos perrengues na escola com ele, porque realmente existe, precisa ter esse olhar diferenciado para cada, cada criança, cada um de nós tem uma necessidade de diferença, e quando eu conheço isso, eu consigo personalizar. Joia! Tem uma pergunta também do Ébio Luiz Ribeiro Machado, essa é a pergunta que não quer calar, viu? Como fazer os alunos lerem o material previamente na sala de aula invertida? Eu pararia até perguntando, May, como fazer os alunos lerem o material? Lerem. Não, não, não, não, não. Eu, eu, eu posso, depois eu, eu gostaria muito de escutar, Giovana. Eu gostaria muito de escutar a Giovana também para responder essa pergunta, porque essa pergunta é do milhão de dólares, né? É, eu queria muito contar um caso que eu, que eu, que eu vivenciei né, na minha dissertação de mestrado, no momento que eu estava pesquisando a educação híbrida, né? Eu falava que eu não queria fazer mestrado até eu ter um tema de paixão. E aí encontrei na educação híbrida aquilo que eu realmente queria pesquisar. E aí, eu falei, ah, então eu vou fazer uma observação. Minha pesquisa ela é imensa, né? Ela é uma pesquisa para a vida. Mas um dos pontos que eu fiz foi observar duas salas de aula. E há uma sala de aula aqui na federal, de um curso que é pioneiro na implementação dos 20% dentro da graduação, dos 20% à distância. E outra foi uma instituição privada que já dizia que fazia educação híbrida, que utilizava a sala de aula invertida, as metodologias ativas. E aí eu falei, ah, que legal, né? Vou poder vivenciar esse momento. Cheguei na sala de aula, sentei, me preparei analisei o ambiente virtual deles antes, eles tinham todas as aulas gravadas, usando PowerPoint, no estúdio, né, com material didático na plataforma, avaliações é, formativas, a princípio, né, durante o, o período do, da disciplina. Então, o que, que eu imaginei? Os alunos vão estudar o material antes, vai chegar na sala de aula, o professor vai avançar o conhecimento, como a gente falou aqui, a prática da sala de aula invertida. E ao chegar na sala, o professor começava a dar a aula, e acontecesse várias aulas. E ele dava a aula novamente com o mesmo slide que ele usou na gravação, da videoaula. Eu ficava inculcada, eu tô assim, gente, por que, que o professor tá dando aula de novo, sendo que já tem a videoaula? Perguntei, professor, por que que você faz isso? Porque os alunos não leem. Eles não estudaram meu material antes. Então, como eu preciso fundamentar o conhecimento, né, eu preciso da base para a gente poder fazer alguma coisa para além dos objetivos inferiores, eu preciso dar a aula novamente. Aí eu fui lá nos alunos, falei, alunos, vem cá, por que, que vocês não estão estudando o material antes? Ah, Natália, é que eu estou muito cansado. durante a semana é muito puxada, eu trabalho muito, só tenho final de semana. E aí, quando eu chego na sala, o professor vai dar a mesma aula de novo? Então, por que eu vou ver o vídeo aula dele? Né? Ele vai fazer de novo, então, meu papel é esse, é vir para a escola, sentar na cadeira, escutar o professor falar, e é isso. Então, assim, eu acho que precisa ter uma ressignificação do que, que eu, eu, eu, eu, eu desejo, enquanto educador, é, em que, que eu acredito, essas bases teóricas né, da educação, em saber o que, é, tomar decisões, né, e que tipo de estudante eu preciso, eu gostaria de desenvolver, e os estudantes também precisam assumir esse papel de protagonismo, eles precisam pensar que tipo de estudante eu quero ser, né, eu quero ser estudante ou eu quero ser aluno, que tem uma grande diferença conceitual entre esses dois termos, né, o estudante é aquele protagonista que está baseado, que, que, que a gente baseia em todo, em to, é, a gente faz, é, a gente coloca esse, esse estudante como base, do, como centro do processo, digamos assim, eu não concordo muito com isso, mas como centro do processo, e aí realmente a coisa vai fluir. Agora, se esse estudante não tomar essa posição, esse protagonismo, não, não, não assumir o seu momento de estudo, aí todo o nosso planejamento, ele vai ter que ser remodelado. Existem saídas, né? É, que, que a gente pode ter ali o plano A, o plano B, o plano C, para não ter que fazer novamente igual o professor fez. Mas é, tem sido um grande desafio e é muito recorrente essa prática. Como que os, a gente faz as estudantes lerem realmente, né? É, eu, a pergunta eu... do milhão. <risos> Exatamente porque tem coisas que... É, eu acho que o processo de ensino-aprendizagem, ele é nessa parceria. É você teus alunos. Uma porcentagem é você, a outra porcentagem precisa do outro nesse processo. Então, é essa tentativa de engajamento desse aluno. Então, professor épio eu realmente começo com uma sensibilização na minha turma. Então, lá na minha ambientação, quando eu vou fazer ali o guia da disciplina, quando eu vou, é, naquele primeiro encontro síncrono, síncrono, acolher meus estudantes, eu comento sobre isso. Eu comento também é, sobre esse perfil de estudante, né, e, e falo dessa importância, aí você vai falar para mim, tá professora, só isso não resolve, ok, não resolve. Algo interessante que às vezes, e estratégias que podemos usar, roteiro para essa leitura, é, participação em fórum. Né, com algumas provocações ali em fórum para que esses alunos comentem. Isso ainda antes do teu encontro síncrono é, para uma discussão ou um avanço ou para a prática né, da atividade é, ali junto né, com, com você. Então, eu acho que a sensibilização, criar roteiros e, e ir mostrando que é uma mudança de posicionamento e de cultura, isso também é formativo, isso também faz parte desse planejamento, daquele percurso de aprendizagem, né? Então, eu acho que é um momento rico, na verdade, eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de fazer essa chave, porque como a Natália disse, às vezes a gente fala muito de colocar o aluno nesse centro, mas é trazê-lo aqui para que ele entenda que a, a, a responsabilidade da construção do conhecimento, que também é dele e que nós vamos fazendo a mediação né dessa construção. Então, eu usaria a sensibilização, eu usaria estratégias como é, a, o fórum, ou de repente criar ali um carro é, prévio, fazendo algumas perguntas sobre o texto, é, enfim, eu, eu tentaria criar, eu tento criar algumas estratégias. Vou compartilhar uma situação que eu vivi. É, fiz. E chegou na sala, os alunos ali, eu sempre deixo muito à vontade para dizer se leu, se não leu, se avançou ou não. E aí não, não tínhamos a leitura do texto. né? E tudo bem? Ok, entendo o acolho que vocês não conseguiram para esse encontro. Então, remarquei e fiquei à disposição para que eles, assim que fizessem a leitura, me buscassem para esse encontro, para essa discussão. E naquele encontro, continuei no tema da disciplina, continuei na conversa com eles, avancei outros textos, mas eu não reproduzi, né, que foi isso que a Natália estava comentando. Eu não reproduzi e, e expliquei para eles porque eu não ia reproduzir. Dizendo, olha, não faz sentido. Se nós não avançamos aqui, não tem como eu propor a atividade, não tem como a gente avançar. Então, tudo bem? estamos em pandemia, com dificuldades todos, mas então nós vamos fazer esse reagendamento, e não reagendei eu a data, eu disse entre vocês, assim que vocês finalizarem isso, estou à disposição, crie um novo horário na agenda e vou conversar com vocês, então eu acho que a gente vai colocando essa, esse novo posicionamento, não precisa ser nada, né, imbativo, mas sim convidando o aluno para essa tomada de decisão né nesse processo é, formativo então são algumas estratégias agora solucionar <risos> é uma mudança cultural exatamente bom pessoal a gente não tem mais perguntas aqui mas temos elogios temos participantes até de outro estado a Líbia Cristina de Poconé Mato Grosso participando aqui conosco o Hebel fazendo um elogio a Natália a professora Flávia Bespalhoque, diretora do CEPT também participando aqui conosco obrigada Flávia e aí ela tem uma pergunta, os alunos reagendaram? acaba a história não, ainda não reagendaram, e tudo bem faz parte do processo para mim é uma decisão deles enquanto estudantes nesse processo então eu continuei e, e estou e sigo à disposição, mas acho que é passar essa responsabilidade a eles, né? Isso aí, protagonismo no estudante, como a Ana disse, pelo elogio aqui do Fábio Messa, nosso muito obrigado, Fábio. E é isso, e, pessoal. E, e, a gente, e a gente não pode desistir deles, né? E nem, do, nem é. de nós mesmos, né? nem desse processo do que a gente acredita, né? Acho que é importante a gente resistir. Não, eles não reagendaram, mas isso eu preciso compartilhar. Veio a proposição de, de criar um show do milhão com os temas, com perguntas dos temas é, discutidos. Eu trabalho com literatura, é, a gente está falando de literatura latino-americana, e isso para mim foi fantástico, porque talvez para esses estudantes não era necessidade daquele encontro para discutir aquilo, mas agora a proposição a partir deles, professores em formação, que isso também é trabalhado na disciplina, de propor a criação de aí uma estratégia, né? E eu vou dizer que não... Para eles, claro que não, já me apontei lá para fazer as perguntas para o show do milhão deles. <risos> Muito bom. O Elvo, é, que sempre participa das nossas Sim. lives, a Elvo tem uma pergunta. Ministrar ensino híbrido exige uma dedicação superior do docente em relação a métodos conservadores. Como harmonizar essa equação, já que a exigência para pesquisa é muito grande? Nós vamos para pesquisa, faz atenção também, né, professor? Não sei se a Giovana quer começar respondendo posso posso começar e, e são desafios né eu acho que nós estamos em tempos em que todo esse processo de aprendizagem El, é foi muito acelerado e o Eva é um grande interlocutor ali é, na nasce de agradeço ele também está sempre presente nos cursos e com esse diálogo aberto né para que pensemos essa nossa nova realidade né eu acho que a gente precisa ouvir se apropriando eu sempre digo que o professor ele não precisa dominar tudo a gente traz modelos, a gente traz tecnologias educacionais possíveis, mas o professor ele não precisa dominar tudo, eu acho que ele precisa selecionar Dentro desse hall de recursos e fazendo esses testes, como a Natália colocou, e se aprimorando e pouco a pouco incorporando outros recursos. Então, eu acho que a cada reoferta da tua disciplina, a cada avanço nesse pensar, você também vai remodelando a tua disciplina, você vai remodelando o teu curso. Então, Claro, exige, exige. Nós vimos a colega dizendo o quanto exigiu dela montar um questionário para uma avaliação. Mas eu acho que nós temos tantos benefícios que é, pode, inclusive, toda essa experiência reverberar na nossa pesquisa, reverberar naquilo que também pesquisamos, naquilo que fazemos e propomos como projeto de extensão. Então, eu acho que a gente pode tentar criar essa balança, né? É, enfim, tendo a oportunidade de repensar essas práticas, né, então é sempre um desafio, porque temos administração, temos gestão, temos pesquisa, temos extensão, temos ensino, então realmente é ser docente, é, é múltiplo, né. Então, eu acho que tentar esse balanço, pouco a pouco, e inclusive incorporar nas nossas pesquisas essa, essa experiência, acho que é uma possibilidade. Natália, quer comentar? É, eu acho que a, na educação a distância a gente sempre traz a, no design instrucional a gente sempre traz a, a, um diagrama que tem o TEPAC, né? Que é o conhecimento tecnológico, conhecimento pedagógico, conhecimento de conteúdo. A gente enquanto pesquisador e, e os professores da universidade, né? A gente às vezes, não escolheu ser docente. A gente, às vezes, fez uma, tem uma profissão de pesquisador e acaba entrando na docência quando a gente passa no concurso e vem para a universidade. E esse conhecimento pedagógico ele vai sendo adquirido. Ninguém... Ninguém sabe tudo, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida. Que bom que, que é assim. E aí, numa educação mais freiriana, a gente precisa aceitar que a gente não sabe tudo, que a gente vai se fazendo, vai se formando a partir dessas, dessas trocas coletivas, né? Da troca com o outro, e eu, vou, eu sou fruto desse coletivo, eu sou fruto desse, dessa experiência que eu, que eu vou vivenciando e, e vou acumulando, e vou trocando, e vou melhorando, e vou me avaliando. Então, é, existe, existe dedicação? Muita sempre, né, para ser docente, não só para ministrar ensino híbrido, para ser docente gente, a gente precisa ter muita dedicação tanto a pesquisa, à extensão ao ensino e as práticas pedagógicas eu vou precisar entender, além do conteúdo, eu vou precisar entender um pouco desse conhecimento pedagógico, que é um pouco do que a gente está tentando trazer aqui nessa live e nas outras atividades que a gente tem feito é, na CPAD, na Prograde enquanto atividades formativas, mas eu também vou precisar de lançar mão de alguns conhecimentos tecnológicos, e aí não tecnologia só como tecnologia, como curso recurso digital, mas tecnologia, como processo, como simbólico, como linguagem, né? Essa tecnologia é maior, então, esse conjunto, né, desses conhecimentos, eles vão me dar um pouco mais de segurança para experimentar, para experienciar certas atividades. Talvez eu vou fazer a sala de aula invertida, vai dar errado, vai dar vontade de desistir. Não desiste, não, faz igual a Giovana fez, desafia os alunos, devolve isso para eles. Faz de novo, vai testando, né? É, a minha primeira atividade, a Marina e a Ana lembram disso. Minha primeira atividade que eu fiz usando o ensino híbrido, o modelo de rotação numa oficina da CPAD, eu saí da aula e falei, putz, deu tudo errado, né? Meu planejamento não deu nada certo e então. tal. As meninas, nossa, Nath, mas ela foi diferente, foi uma tentativa, né? Na próxima vai melhorar. E foi melhorando, né? É, e é um processo, é um processo. E, e, e, Elvo, eu, eu compartilho aqui como docente, eu sou bacharel, né? Sou jornalista, eu acho que compartilho com uma porcentagem grande de docentes da universidade que são bacharés, são bacharéis, não são licenciados, não tiveram. É, acho que na, na penúltima live que nós tivemos, teve um professor que justamente disse isso, fala: Olha, eu não aprendi nem na graduação, nem na pós- na... como é que eu preparo uma avaliação, né? Porque principalmente quem não teve a experiência das licenciaturas, né? É, acaba que cai nesse mundo do ensino superior aqui, meio, né? É isso que a Natália disse, tentando experimentar e muitas vezes reproduzindo o ensino que nós tivemos, né? Na, na uhum. nossa graduação, na nossa pós-graduação. Mas é, vou dar um depoimento enquanto docente. Assim, no início, quando eu comecei a dar aula, já faz 15 anos, né, é, eu demorava uma semana ou mais para preparar uma aula presencial. Quando eu comecei a dar aula, com o tempo você vai tendo domínio do conteúdo, das metodologias, da sala de aula, do tipo de coisa. O meu tempo de preparação de aula também foi diminuindo um pouco mais e foi sobrando tempo para minhas outras atividades. Quando começou o ensino remoto, tem vários colegas aqui que compartilham conosco. Eu acho que a principal dificuldade era a tal da gravação da aula. Porque não era só a tecnologia, a gente errava. <risos> a gente errava. Aí você assistia e falava que tá horrível, que esse cenário tá ruim, esse áudio tá... Péssimo, essa roupa não serviu, eu gaguejei, vou gravar tudo de novo. Ou você gravava, ficou ótimo, na hora que você olhou, não gravou. <risos> né? Então, no início, a gente também teve uma estranheza com relação às tecnologias, a nossa presença em tela, né? E esse tempo também foi diminuindo, com, né? hoje já gravo de primeira, <risos> no início não era assim, não. né? Hoje eu já percebo quando não está gravando, eu já costumei olhar onde a luzinha está acesa ou não. Né? Então, isso também acho que é uma adequação ao novo tipo de ensino, às nossas novas tecnologias, e a gente vai otimizando o tempo apre... Apre... aprendendo um pouco mais com esse tipo de ensino. Né? A gente tem mais uma pergunta aqui do Felipe França: o ensino híbrido também poderá ser usado como estratégia para diminuir a evasão, desistência dos alunos durante o ensino remoto, como não deixar ambos os ensinos muito cansativos? É, eu acho que a gente primeiro precisa sempre partir dessa ideia, desculpe Natália, eu fui respondendo assim, <risos> perdão, desculpe a toma da fala assim, é, eu acho que a gente sempre tem que partir dessa, dessa premissa, estamos em pandemia, né estamos em excepcionalidade e, e, e da mesma forma como hoje né eu tive todo esse contratempo no início da Live tava tudo certinho eu estava no, nos bastidores com as meninas com tudo certo o meu estudante também pode ter contratempos Natália ontem comentava é ser mãe também né as funções estamos em casa então de repente você tá na tua casa e você tem uma demanda é de repente uma urgência então primeiro entender que as coisas estão muito embricadas agora, que a gente precisa compreender esse contexto. Então, já vamos cansados, já estamos cansados do distanciamento, todo mundo já está sentindo falta daquela sociabilidade com os colegas, com os, os amigos, enfim, e ainda seguimos com todo esse resguardo. Então, partindo dessa premissa, é olhar para esse meu percurso e saber dosar entender, flexibilizar, personalizar, e, e aí valer-se dessas estratégias para que a gente possa manter esse, esse estudante ativo e não passivo nessa, nessa disciplina ou no módulo, enfim. Então, acho sim que é uma boa estratégia, escuto muitos docentes, muitos colegas aqui dizendo que dessa experiência do ensino remoto, eles vão levar para o, o, o retorno, quando pudermos, né, é, estar na universidade, no modelo presencial, como é dos seus cursos, mas entendendo é, como pode ser positiva essa, essa abordagem do ensino híbrido é, para as atividades, para o ensino, é, posteriormente. Então, acho que a gente precisa dosar, a gente precisa flexibilizar, a gente precisa personalizar esse percurso. É, eu acho que não dá para a gente poder. É, acho que não dá para é, confundir o remoto com o híbrido, né? O remoto é o remoto, Sim. o híbrido é o híbrido, são coisas distintas. Mas a gente pode trazer elementos do híbrido para o remoto, como eu fiz no, na aula passada, né, com a, o, os professores da saúde. A gente fez o modelo de rotação por estações para experimentar de forma remota, utilizando estações online, né? Online, inclusive usando atividades síncronas, né? É, foram as salas de apoio da ferramenta, e a gente usou dentro dessas atividades o, é, aplicativos que ajudaram a gente nas atividades. Então, um dos aplicativos que eu usei foi o Jamboard que é uma ferramenta muito simples do Google, que é um quadro interativo, um quadro branco, e eu gosto muito de fazer mapas mentais, é, mapas conceituais também, mas nesse momento da estação, geralmente eu uso o um mapa mental para organizar um pouco das ideias, para tentar dar um pouco de significado para tudo isso que a gente fala, né? E se tivesse mais tempo, talvez eu até faria agora, mesmo nesse modelo de live, eu, eu acho que eu ia querer tentar utilizar com vocês, colocar ali no chat o link do Jumbo, de deixar vocês se apresentarem, eu já fiz isso em live, a gente, eu, tenho, eu coordeno um curso de preparação para pós-graduação, junto com o superintendente, o Paulo Vinícius, e a gente sempre usa o Padlet, o Padlet é um mural colaborativo, eu coloco no chat e falo, pessoal, se apresentem lá, coloquem foto de vocês. Porque aqui no chat do YouTube, vocês falam, né? A gente vê até a fotinha de vocês ali, mas às vezes tem gente que não tem foto. E aí, lá no Padlet, dá para poder mandar áudio, dá para mandar vídeo, dá para mandar texto. É, e aí, a gente acaba interagindo via Padlet. E é muito divertido, os alunos gostam e acaba não deixando eles cansados, Felipe. É, e aí, eu usei também o NearPod, que aparece com o Kahoot, é, mas ele é interativo assim, ele tem um pouco de estratégias imersivas, digamos assim, tem um cenário, a pessoa escolhe um avatar, tem uma musiquinha chata que fica estimulando, igual o Kahoot, né? também valoriza tempo, valoriza a resposta correta, mas muito mais do que avaliar se o aluno acertou ou errou, é a socialização ali, a parte de dar uma descarregada no estresse, né? depois as pessoas ficam mais leves, dão risada, acabam interagindo mais. Ontem eu dei uma aula para alunos de graduação, e tentei interagir, foi muito difícil, eles interagiam um pouco, é, abriam um pouco a câmera, eu fui ficando ansiosa, nervosa, eu falei, gente do céu, não, nada vai dar certo, né? Mas é um processo, eles estão tão acostumados a irem para as atividades e escutarem, escutarem, escutarem, escutarem, e quando a gente pede para eles se mexerem, né, falar, interagir em alguma coisa, eles levam um susto. É, a mudança é radical, né? e a gente precisa tentar mudar a chave, né? mudar o mindset, mudar essa cultura, mas fazendo o que a Giovana falou, devagarinho, estimulando o comportamento, talvez até sendo um pouco behavioristas ali, né? dando um pouco de estímulo <risos> e resposta, para ir moldando esse comportamento, para ir virando essa chave, aos poucos, não vai ser do dia para a noite. Isso. Joia, pessoal. Muito obrigada pelas respostas, pelas perguntas. A gente tem aqui algumas observações. Ana Paula de Oliveira adorou, escreveu o show. É, o próprio Elvo agradecendo as respostas e os comentários. Obrigada mais uma vez, Elvo. E a Natália Moreira está pedindo para compartilhar o link desses aplicativos que a Natália mencionou, além do Kahoot. A gente pode fazer o seguinte, pessoal. Lá na sala da UFPR aberta... É, ah, a Nath já colocou aqui, o Nearpod e o Padlet. Mas acho que lá, na além do Jamboard, é, lá na sala da UFPE aberta da live, a gente pode colocar essas referências lá, né, Giovana? Uhum, né, uma linha de para vocês, aí já vai ficar gravada a live, mais o material dos slides, provavelmente a Giovana vai deixar lá. E a gente pode deixar essa lista de, de likes de ferramentas também, a Natália Moreira dizendo que adorou a live. Pessoal, então vamos nos encaminhando para o final da nossa live, mais uma vez, o meu imenso obrigada à professora Giovana, à Natália, a todos que participaram aqui, dizer então que hoje, retomando, a gente tem uma nova fase das vivências formativas, agora, implementando essa discussão que a gente já vem fazendo há muito tempo na Federal, né, muito estimulado pela CTEAD, é, sobre o nosso ensino híbrido, pensando como é que vai ser no futuro, se Deus quiser, não tão distante, né, dessa início de volta, tá? É... E fiquem de olho nas redes sociais da CPEAD, da Prograde, da UFPR. a gente está constantemente divulgando uh, as nossas vivências formativas, não só as lives que são abertas, né? muitas em parceria com os MTES, mas essas oficinas setoriais que a Natália vai comandar agora. A Giovana acho que vai querer fazer o um encerramento, pode falar um pouquinho também de uma nova iniciativa da Prograde, desse papo, das conversas da Prograde com públicos específicos, né, Giovana? Sim, Ana, é bom agradecer pela oportunidade de passar mais uma tarde aqui com todos e todas, fazendo essa conversa é, do ser docente na UFPR, em pandemia, em tempos de pandemia, aprendendo sempre com essa troca. Então, deixar o meu agradecimento né, por essa oportunidade. E sim, estamos aí é, nos repensando nesse constante movimento. Então, dentro dessas... Uh, desse programa vivências formativas para a educação superior da prograde nós vamos manter esse eixo dessas vivências com lives cursos, web oficinas mas também teremos ali a conversas com prograde que são encontros e momentos mais específicos direcionados também para essa é, formação uh, continuada da nossa comunidade então vai ser temos aí novidades em breve já alguns encontros previstos né para dentro desse novo programa então vamos lá tem muita coisa acontecendo muito obrigada, Giovana. Quer se despedir, Natália? Suas palavras? É só agradecer mesmo a escuta, a partilha, a troca. É, é muito bom estar com vocês, né? Estava morrendo de saudade de conversar com vocês, mesmo que assim, né? De forma distante, mas não tão distante assim, né? E agradecer à professora, professora Joseli que nos juntou né? novamente nessa, nesse desafio que a gente vai levar aí até setembro, pelo menos, para poder fazer nossas formações é, nos setores e espero que todos e todas possam participar das formações e a gente possa trocar figurinhas, conversar sobre o que está que nos angustiando, né? E, e conversar sobre as experiências também que vocês têm tido, né? Acho que a gente tem muito a aprender com vocês também, talvez até mais do que ensinar. Muito obrigada, Natália. Uma alegria estar com a Natália de novo. Já aprendi tanto com a Natália, com a Giovana também. Uma alegria aprender com todo mundo. Então, eu tenho todos um excelente final de semana, uma boa tarde. A gente se despede agora, esse material fica disponível para vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.